Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos para interagir com vocês. Para participar do Quiz MPP, para ficar por dentro de toda a programação do Matemática para passar, preste atenção, para ficar por dentro de toda, não só do Quiz, de toda a programação, siga-nos nas nossas redes sociais. Para participar, para ficar por dentro, é só seguir. Beleza? Siga-nos nas nossas redes sociais. Agora, caneta e papel na mão, sem mais delongas, não erre mais razão e proporção. É isso mesmo. Então, vamos lá. Para cima deles. Olha aí a questãozinha do quiz. Vamos à correção. Primeira coisa que você tem que fazer na questão, lembre-se disso. Primeira coisa é interpretar. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar.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 Então, vamos lá. Método 250 neles. Em certo departamento, o número de colaboradores com o cargo B supera o número de colaboradores do cargo A em seis pessoas, sabendo que a razão entre, o número, entre esses números, na ordem apresentada, é 3 sobre 2. Exercem esses cargos um total de colaboradores igual. Então, família, é uma questão que deu a razão. É aquela questãozinha clássica, né? Onde o probleminha dá a razão. Legal? Então, eu já sinalizei ali o assunto, né? Pô, que problema é esse aí? Qual é o tipo de problema? É o probleminha que dá a razão. Tá aqui, ó. Está aqui o nosso sinalizador. O probleminha. É o tipo de probleminha que dá a razão. E nesse probleminha que dá a razão, ele tá querendo saber o total de colaboradores. Está aqui, ó. Ele quer saber o total de colaboradores. Então, tudo lindo. Já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver. Entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, esse é o efeito. Né? Esse é o efeito. Né? Nossos alunos né, praticando a segunda técnica, qual é o efeito? Né? O que, que gera isso? Qual é a consequência, né, melhor dizendo, da segunda técnica? É de bater o olho né? O cara já bate o olho e já sabe É né, o que vai fazer De tanto ele revisar De tanto ele exercitar, já sabe Pô, Qual é o bizu para resolver essa questão? Pô, Tem que usar o mantra MPP Pô, Qual é o mantra MPP? Questão que te dá a razão Coloca o K Que vem a solução Então colocando o mantra MPP em prática Vamos lá Primeira coisa, ele me deu aqui a diferença. Aí rola um pouquinho de interpretação. Sempre que aparecer a expressão supera, tá? supera é sinônimo de diferença. Então, B menos A é igual a 6. Legal? A diferença é igual a 6. Aí depois ele fala que a razão na ordem apresentada é 3 sobre 2. Então, B sobre A é igual a 3 sobre 2. Aí, tudo lindo. Questão que dá a razão. Coloco o K que vem a solução. Então, B é igual a 3K e A é igual a 2K. Só que, cuidado, hein, agoniado. Aqui não é a soma, aqui é a diferença. Então, vai ser 3K menos 2k igual a 6. K vai ser igual a 6. Então, o K é a constante de proporcionalidade. Em outras palavras, o K é o amor da sua vida. Só que ele está pedindo ali o total. O total é A mais B. Então, se eu somar aqui, ó, 3 mais 2 vai dar 5. 5k. Só que o K vale quanto, agoniado? 6. Então, 5 vezes 6 vai dar quanto? 30. Olhando ali as opções, gabarito letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, tá aí, família. Finalizamos aqui a correção do quiz MPP. Agora, para você que ficou até o final, eu tenho um convite. É isso aí. Um convite. É isso aí. Estou te convidando tá rolando, né? Ó, de graça, hein. Tá rolando o maior evento de matemática do Brasil, que é a Semana da Matemática. E na Semana da Matemática, tá aqui, ó, que rola. Ó, vou até marcar aqui para você, ó, do dia 10 vai rolar do dia 10 ao dia 17, começou ontem, tá? Vai do dia 10 ao dia 17, vai do dia 10 ao dia 17 de abril. E nesse evento, né, a Semana da Matemática com o método MPP, você vai aprender ó, a interpretar e resolver qualquer questão de matemática para passar no concurso, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Então, está esperando o quê? Né? Clica aí no link, né? o Júnior colocou aí o link no chat, ou se você está assistindo depois, clica aqui ó, na descrição do vídeo, é só clicar no link, fazer a inscrição e correr para o abraço. A aula 1 um já está liberada e hoje faremos a aula 1, um, parte 2. O que seria a aula 1, um, parte 2? É a aula prática, é a aula de exercícios. Então, vai perder o evento? Vai perder o evento? São 7 aulas totalmente online, totalmente gratuitas. Então, participe do evento, venha com a gente, que no final vai dar tudo certo. Beleza? Um forte abraço. Que matemática é o quê? Para passá -la. Valeu, família. Tamo junto.